Queridos, eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração, ao que Deus é, ministrou. e Isso foi construído com base nas últimas mensagens desse, desse mês de novembro, desde do momento em que o pastor Luciano trouxe uma palavra sobre por causa de Cristo. Depois, então, ele trouxe uma outra palavra, realidades da nova criação. E no último domingo a pastora Adriana trouxe uma mensagem sobre aproximando-se ou aproximar-se de Deus. É importante nós termos uma vida testemunhal em Jesus, de servirmos, de amá-lo, de testemunharmos a respeito da vida de Cristo, de suportar tudo por Cristo. Depois sobre essa nova natureza que nós recebemos por meio de Cristo Jesus, nos tornamos uma nova criatura e por isso o nosso relacionamento é um relacionamento é, espiritual de fé com o Senhor, Ele nos vivificou pelo Espírito dEle. Então, Pastor Adriano trouxe uma mensagem sobre a necessidade de nós buscarmos ao Senhor, em oração, em quebrantamento, de nós nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Amém? E eu creio, querido, que todas essas mensagens, elas vão se somando e durante todo esse mês o Senhor foi falando, foi liberando algo e eu quero poder cooperar com essas mensagens, traz, falando, trazendo uma mensagem ao seu coração que tem a ver com fé. E o título da minha mensagem hoje é Uma Fé Persistente. Eu creio que para que nós possamos viver, querido, essa nova natureza, essa vida testemunhando acerca de Cristo, de um relacionamento pessoal com Jesus, se faz necessário fé. Não dá para nós vivermos uma dimensão de caminhada cristã, é, que prospera, que avança, sem um relacionamento baseado na fé, que é fruto da palavra de Deus. Amém? Então eu quero compartilhar isso ao seu coração, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos aqui, incluindo, me incluo nessa pergunta, são teimosos? Quem é que reconhece que você tem um pouco de teimosia em você? Né? Uma certa teimosia Inicialmente eu ia dar o um título da minha mensagem como uma fé teimosa Mas para talvez não escandalizar alguns irmãos eu optei pela uma fé persistente Mas quando eu olho para as escrituras eu vejo que é, nós vamos encontrar de certa maneira uma teimosia Que é aquele, aquela teimosia certa Existe a teimosia errada? Sim mas existe uma teimosia certa? existe uma teimosia certa, se eu puder dizer isso e a palavra de Deus traduz isso como persistência que é quando nós insistimos quando nós nos deixamos, não nos deixamos deter ou não desistimos facilmente e isso nós vamos ver em todas as escrituras por exemplo, Mateus capítulo 24, versículo 13 ainda não é o texto básico que eu quero utilizar o Senhor Jesus fala assim que aquele que persistir até o fim persistir até o fim e persistir até o fim querido, quando eu olho para esse texto, eu entendo que persistir até o fim, e qual é o fim? Até a hora que a resposta chega, até a hora que a intervenção acontece, até a hora que nós alcancemos aquilo que o Senhor nos, nos conquistou, nos alcançou primeiramente, o apóstolo Paulo fala isso, que nós corremos, é, fomos chamados por Deus para correr, para avançar, então... O que eu quero trazer ao seu coração hoje, eu quero ministrar ao seu coração é que deve haver em nós uma fé persistente, uma fé teimosa, naquele daquele tipo de fé que faz com que a gente prenda o pé naquele lugar de oração e naquele lugar de clamor e fala, assim, Senhor, não saio daqui, enquanto é, o Senhor não operar, o Senhor não, não fizer algo, o Senhor não soprar algo sobre a minha vida. Então é sobre isso que eu quero compartilhar ao seu coração. E eu quero começar dizendo que, assim, queridos. Eu me denomino um homem de fé e eu vou explicar por, por quê. Não há arrogância nem prepotência em relação a isso que eu estou falando. Não quero me colocar nesse lugar de superioridade, mesmo porque sou um homem fraco, sujeito a paixões, como a Bíblia diz, é, falou a respeito de Elias. Mas eu quero me colocar nesse lugar de entender que pela graça de Deus eu posso me denominar assim. Não é porque eu sou melhor ou especial. É porque talvez em algum momento, assim como muitos de vocês confiaram no favor de Deus e na ação de Deus, amém? Eu, porque eu me denomino homem de fé eu come quero começar por aí eu me casei em 1998 e no ano de 2000, dois anos depois do meu casamento chegou uma notícia para nós que a minha esposa estava com câncer e a gente estava começando o início da nossa vida e, e eu lembro que quando essa notícia chegou até nós nós ficamos muito preocupados e realmente fomos acometidos né, de uma mensagem de morte. E o nosso coração realmente ficou ali com muito temor. E nós nos vimos então numa posição de ou nos rendermos à mensagem de morte ou lutarmos para que a vida de Deus se manifestasse naquele contexto. E queridos, eu acredito que assim como eu, muitos de vocês também... É, é, se não estiverem vivendo algum tipo de circunstância Algum tipo de mensagem Algum tipo de contexto Mesmo agora ou em outro momento da sua vida Certamente você deve ter, deve ter tido alcançado com alguma mensagem Que trouxe preocupação, pesar ao seu coração E você teve que ou se render àquela mensagem Ao contexto ou se posicionar Até que aquilo mudasse, sim ou não? Sabe isso inevitavelmente ou esse tipo de situação inevitavelmente vai acontecer nas nossas vidas o próprio Senhor Jesus falou a respeito de tempos difíceis então eu, nós no, nos vimos ali no momento em de que nós tínhamos que nos posicionar no Senhor e eu lembro que nessa época nós estavam acontecendo os encontros com Deus quem aqui participou de algum encontro com Deus? nessa época é estava acontecendo os encontros com Deus e eu lembro que foi bem nesse momento, eu fui para o meu encontro com Deus, para o retiro, e eu estava ali orando ao Senhor e eu fui tremendamente ministrado, a minha fé foi fortalecida no Senhor e eu me posicionei em Deus, falei Senhor eu não aceito esse contexto, essa circunstância, porque essa é a mulher da mocidade que o Senhor me deu, eu não quero me casar com nenhuma outra mulher, eu quero ter filhos, eu quero constituir, avançar com essa mulher. Eu quero constituir uma família, eu quero ter filhos, eu quero avançar com esse casamento. E eu me posiciono para dizer para o Senhor: se essa é a mulher que o Senhor me deu, eu estou lutando pela saúde dela, e no nome de Jesus, ela vai ser curada. Então eu me posicionei no, no Senhor, fui tremendamente fortalecido. Então eu voltei do meu encontro com Deus. E na semana seguinte, no final de semana seguinte, a minha esposa iria participar do encontro com Deus. E eu me posicionei em Deus em oração, em fé, em jejum. Falei: Eu estou declarando, eu estou me apropriando de cura. Eu não aceito a morte batendo na minha porta. Eu estou me apropriando dessa verdade em Cristo Jesus que Ele tomou sobre si o castigo que nos traz a paz. Me posicionei no Senhor. Então ela foi para esse retiro. E foi também tremendamente abençoada. E ela voltou desse retiro também com a sua fé fortalecida no Senhor. E logo então, ela precisou vir a Curitiba, nós morávamos em Guarapuava, para definir que tipo de procedimento seria adotado, se quimioterapia, radioterapia. Então, ela tinha todos os, os exames ali do câncer. E quando ela chega para o um médico, junto com meu sogro e minha sogra, que eu não pude vir naquele, naquela consulta, o médico então vai fazer uma última coleta, vai, vai fazer uma última verificação, e quando ele chega no local para ver como está o quadro ali da questão do câncer, o que aconteceu é que, aonde havia câncer, tinha como se fosse cauterizações naquele lugar. Então aquele médico olha aquilo e tem ali o, o relatório anterior de um câncer, mas entra e verifica quando chega no lugar onde aquele câncer está instalado, ele só percebe pontinhos de cauterização no lugar. Então ele volta e pergunta para o meu sogro, o que vocês fizeram? Meu sogro, minha sogra fala, nós não fizemos nada, mas o Deus Altíssimo fez. E a minha esposa foi curada, querido. Por que eu estou trazendo essa mensagem? Porque eu quero, ao falar de fé, eu quero é, realmente ministrar ao seu coração. E o meu, o meu desejo é que à medida que a palavra de Deus vai sendo ministrada ao seu coração, nós possamos ser como aqueles é, é, é, é, homens a caminho de Emaús em que Jesus falava com eles e o coração deles aquecia. Mas que nós possamos corresponder com a palavra do Senhor hoje Que nosso coração não só se aqueça Mas que a nossa fé seja fortalecida para que nos posicionemos agora Para clamarmos por uma intervenção da parte de Deus nas nossas vidas Queridos, e o milagre não para por aí Aquele médico então depois vai dizer assim Olha, vai ter que esperar um pouco para ficar grávida Vai ter que fazer um tratamento Ok, tudo bem né, curada de um câncer Esperar um pouquinho mais para ter filho né, Vai ter que fazer um tratamento E o tratamento que nós escolhemos fazer É o tratamento do amor E três meses depois A minha esposa estava grávida <risos> Deus não faz as coisas pela metade Quando Deus faz Ele faz por inteiro E não há nenhuma mensagem do inferno De morte nas nossas vidas Que pode parar a vontade de Deus A nosso favor então nessa, manhã, nessa noite, queridos, eu quero ministrar isso ao seu coração. O que Deus começou na sua vida, Ele vai terminar. Amém? Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado, seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha, o irmão, em Cristo, que Deus começou na sua vida, Ele vai terminar. Glória a Jesus. Você pode abrir sua bíblia comigo em Lucas, capítulo 18. Eu quero ler com você alguns versículos, uma história que Jesus narra aqui. E eu quero a partir dessa história mostrar como nós temos que ter uma fé persistente, uma fé posicionada, de crer que Deus está nos ouvindo e que Ele pode responder. Vamos lá, Lucas capítulo 18, versículo 1 diz assim, Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum, Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do homem, achará porventura fé na terra? Queridos, nós temos aqui uma história incrível, de uma mulher que persistiu até que houvesse uma mensagem favorável, um posicionamento favorável a ela. Ela persistiu. E o que é interessante no paralelo que o Senhor está fazendo aqui, ela foi buscar num homem a resposta, porque ele tinha o poder de decidir a, a respeito da situação daquela, daquela mulher, ela foi buscar naquele homem a resposta que ela tanto precisava. E ela foi atendida. E o texto nos mostra que pela persistência, aquele homem não pôde ficar sem fazer nada. E Jesus faz um paralelo aqui. De que se aquela mulher, naquele lugar de persistência, procurando buscar a resposta para a sua condição, diante do homem iníquo, ele diz, quanto mais nós, os escolhidos de Deus, se buscarmos a Deus, ele não fará justiça a nosso favor? Ela mostra, o Senhor mostra esse paralelo e nós precisamos olhar para esse texto e nos encher de fé sobretudo entendendo que nós não estamos buscando a resposta né, por meio de um Deus que é falível mas nós estamos buscando a resposta num Deus que tudo pode Ele faz infinitamente mais, Efésios diz isso, amém? esse Deus faz infinitamente mais Ele diz, muito mais além do que pedimos ou pensamos Segundo o poder dele que opera. Esse é esse Deus, o Deus que nós servimos. Contudo, nós precisamos entender que existe um elemento muito importante nesse processo de uma fé persistente. Que é um elemento chamado incredulidade, que vai o quê? lutar contra a persistência, lutar contra a fé, lutar contra nós para que nós não entremos nesse lugar de crer que Deus virá e nos alcançará com a resposta que tanto precisamos. Sabe, a, a, a, a incredulidade, o único remédio para a incredulidade é a persistência por meio da fé. Não existe nenhum outro remédio. A fé para a incredulidade, porém, se nós não nos movemos em fé, a incredulidade nos para. A incredulidade, a dúvida, o medo, o talvez, isso tem o poder de nos paralisar diante das circunstâncias. E a palavra do Senhor está recheada de verdades a respeito de posicionamento que nós precisamos ter. Querido, nós não vamos ter uma vida testemunhal em Cristo Jesus se nós não andarmos em fé. Nós não vamos viver a realidade da nova criação se nós não andarmos em fé. Nós não vamos invocar o nome do Senhor se não for por meio da fé. Porque isso faz parte da nossa caminhada com o Senhor. Essa é a fé que vence o mundo. A fé. A fé. No Filho de Deus, em Cristo Jesus, que é todo poderoso. Amém? Você está comigo? Amém? Só que para que nós possamos agir em fé e nos posicionarmos com uma fé perseverante, nós precisamos estar atentos às nossas necessidades. Qual é a necessidade? Qual é a área que você quer ver Deus intervindo? E eu quero mostrar nas Escrituras que isso é muito importante para o nosso posicionamento, nós não podemos ser é, generalistas naquilo que nós queremos que Deus opere e faça a nosso favor, nós precisamos ser pontuais, nós precisamos ser sábios, nós precisamos saber, nós precisamos realmente se for o caso, escrever, eu quero ver Deus fazendo isso na minha vida, eu quero ver Deus agindo nesta área na minha vida, então vamos voltar para as escrituras, primeiro ponto que eu quero falar com você, identificar quais são as nossas necessidades. Qual é a sua necessidade? Lucas capítulo 18, 3, a palavra do Senhor vai falar para nós o seguinte. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faça-me justiça contra o meu adversário. Qual é o seu adversário nesse exato momento, querido? Ou qual a adversidade? Que adversário é esse que está batendo na porta da sua casa, no seu coração, nos seus pensamentos, que tem se levantado contra você. Identifique qual é o seu adversário. E ao identificá-lo, comece a orar para que Deus lhe dê vitória contra ele. Amém? Nós precisamos entender isso. Não é como uma oração do almoço que a gente faz, ou do café da manhã, ou do jantar. Deus, obrigado pela provisão. Tem hora, querido, que nós precisamos guerrear. Sabe, de manhã eu não falei isso, mas estou lembrando aqui enquanto estou compartilhando. Quem lembra aqui de Samá? Um dos guerreiros de Davi, Samá. A Bíblia diz que ele estava num campo de lentilha. E os filisteus vinham para tomar aquele campo. E a Bíblia diz que ele se coloca no meio do campo de lentilha. E ele defende aquele campo de lentilha sozinho. E a palavra do Senhor diz que ele vence os seus inimigos. Por quê? Por quê? Porque houve uma disposição de lutar por aquilo que ele acreditava ser importante. E nós precisamos ter esse tipo de disposição. Você precisa lutar por quê? Qual é a necessidade que precisa ser mudada? Nós precisamos nos colocar no campo de batalha para clamar diante do Senhor, como as escrituras dizem. Nós precisamos identificar qual é o nosso inimigo e lutar contra ele usando fé. Sendo persistente. Quantos lembram daquele rei que o profeta disse para ele, atire as flechas? E ele atirou apenas três flechas. E o rei falou, olha, três vezes você vai ferir. Mas se você quisesse ter destruído esse cara, esse seu inimigo, você tinha que ter atirado muito mais flechas. Ou seja, querido, aquela mulher, ela foi tão persistente, ela foi tão persistente, que o juiz não teve como simplesmente não dar ouvido ao clamor e nós devemos ser assim, nós devemos persistir, olha só, a respeito disso, a respeito de necessidade, Romanos capítulo 4, versículo 17, a palavra do Senhor falando a respeito de Abraão, o Senhor o chamou para ser um pai de muitas nações, a palavra do Senhor diz que o Senhor o constituiria pai de muitas nações, a palavra do Senhor diz que o Senhor lhe daria filho, o Senhor lhe daria uma herança, então a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 4, se você puder acompanhar comigo, a partir do verso 17, diz assim, como está escrito? Eu o constituí pai de muitas nações, ele é nosso pai aos olhos de Deus em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem como se existissem. Abraão contra toda esperança em esperança creu tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé, e deu glória a Deus, Estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido Querido, nós temos Abraão um quadro de impossibilidade diante dos olhos humanos Havia uma promessa da parte do Senhor Deixa eu te perguntar, quantos aqui tem promessas da parte do Senhor? Levanta de novo sua mão Olha, olha em volta, quantas mãos levantadas Existem promessas da parte do Senhor, esse lugar está cheio de promessas Será que aquele que prometeu não é fiel para cumprir o que prometeu? Será que esse Deus não pode fazer novas todas as coisas? Hebreus capítulo 13, versículo 8 vai falar que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre Ele continua operando, ele continua fazendo milagres, ele continua salvando, ele continua restaurando vidas, amém? Você pode dar um glória a Deus aí? Esse é o nosso Deus, ele continua o que faz Deus continuar operando a nosso favor, se não a fé, um posicionamento persistente diante dele? E se nós fizermos isso, querido, certamente ele vai fazer um milagre que precisa ser feito. E Abraão experimentou isso, ele viveu isso, ele até tentou dar um jeitinho. Quando eu falo sobre fé persistente, querido, a respeito de Abraão, por exemplo, inicialmente me parece que ele não foi persistente. Porque parece que os dias foram andando A promessa de Deus, Deus já tinha falado Ele tentou dar um jeito para resolver Aquilo que Deus lhe disse que ia acontecer Então surge um Ismael Quando nós não sabemos esperar Ismaéis vão surgir nas nossas vidas e nós vamos sofrer A fé persistente Sobretudo a é entender que se Deus fez uma promessa Ele vai fazer do jeito dEle então, se Deus vai abrir a madre, Ele vai abrir a madre. Não tem que criar outro recurso para tentar ver a vontade de Deus acontecendo. E muitas vezes, nós falhamos nesse processo. Muitas vezes, nós é, é, é, é, queremos romper com os processos ou queremos fugir dos processos. E não dá. Quando Deus tem promessa, nós precisamos nos posicionar até que aquilo que Ele prometeu, se cumpra, mas do jeito dele. E nessa, dessa forma a nossa fé vai ser fortalecida. E nós precisamos entender isso. Mais uma vez, qual é a sua necessidade? Deus quer agir na sua necessidade. Amém? Isso é muito importante. Hebreus capítulo 10, verso 39, fala que o justo viverá por fé. E se retroceder, Deus não se agrada dele. Por que é importante nós entendermos isso? O que é um justo que retrocede e Deus não se agrada? Não se agrada. É aquele homem e é aquela mulher que sabendo que tem uma necessidade, ele para no meio do caminho por causa da circunstância. Ele para no meio do caminho por causa dos contextos da vida. Ele para no meio do caminho, ele não insiste, ele não persiste, ele não ora, ele não busca, ele não se posiciona ali conforme eu falei a respeito de Samar. Se posicionar num lugar de fé daqui a eu não saio, Senhor. É nesse lugar, eu vou me fortalecer no Senhor e eu vou lutar para defender aquilo que eu acredito ser importante e que o Senhor disse que vai mudar e vai restaurar. Amém? Você está entendendo? Uma Outra coisa importante a respeito desse texto que eu aprendo com essa mulher. Quanto tempo eu devo orar por uma necessidade? O texto mostra que, na Escritura, que... O próprio juiz chega a reconhecer Essa mulher vai me importunar de novo Ela vai ser teimosa Ela vai vir aqui de novo Eu acredito aqui na minha cabeça Que ela chegou para esse juiz e falou Ei, aplique justiça na minha, na minha causa Livra-me do meu adversário E eu creio que aquele ju juiz né, Não estava nem aí para o contexto dela Ela deve ter percebido isso Mas ela dizia para ele assim Amanhã eu vou voltar e aí, no outro dia, ela estava lá batendo na porta do juiz. Juiz, a senhora de novo aqui? Eu falei, enquanto você não fizer a justiça, eu não vou parar. E amanhã eu estou aqui de volta, enquanto a sentença não for favorável. E ela vinha lá e. Mas de novo, a senhora aqui. Você vai me responder? Você vai julgar a minha causa? Você vai me dar é, é, é, isso como favorável? Como... Você vai me dar a mensagem e a resposta que eu quero? Não, não vou, então amanhã eu estou aqui de volta Até que esse juiz falou, eu preciso dar a resposta que essa mulher espera e fazer justiça para ela Porque senão ela vai vir me incomodar Então quanto tempo eu devo orar por uma necessidade? Sempre que ela aparecer, até que a resposta venha, querido Meu irmão, você tem uma necessidade, você tem que orar por ela Você não pode simplesmente olhar para a necessidade e fazer que nada está acontecendo Você precisa se posicionar nisso essa é a fé que o Senhor nos deu, por isso Ele repartiu uma medida de fé para cada um de nós, para que quando a necessidade, ou uma situação, uma adversidade, uma circunstância vier contra nós, nós nos posicionemos, porque Deus Ele gosta de transformar estações nas nossas vidas, amém? Deus Ele quer transformar estações das nossas vidas, e nós precisamos crer e nos posicionar dessa forma no Senhor Olha é o que o texto diz, Lucas capítulo 18, 4 Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens Esta viúva está me aborrecendo Vou lhe fazer justiça para que ela não venha mais me importunar Esse é o posicionamento, esse é o lugar que nós devemos ter Você está entendendo? Você está entendendo? Você está comigo aqui? Vira para a pessoa que está ao seu lado, no bom sentido, diga para ela assim, seja, tenha uma fé teimosa. Fala assim, seja teimoso para as coisas de Deus. Sabe, você que, que tem filhos aqui quando eles eram pequenininhos, lembra quando você ia levar ele no supermercado? que ele se deparava com alguma coisa que era interessante para ele ou para né, ela e aí ele garrava na calça assim sua, do pai ou da mãe, ou na saia da mãe me dá isso, me dá isso, me dá isso, me dá isso, me dá isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso e você se chateava com aquela criança, quantos já viveram isso aqui? Eu já eu falou, eu não aguento mais, eu vou dar esse negócio que essa criança quer, porque senão. E ela chora, e ela pula no chão, depois chega em casa é corrigida. Mas está ali exocrinando você no mercado. Você vai passar na gôndola, pagar a conta, a, a compra já está gigante. E ela quer botar mais um item ali porque ela achou importante. Se nós fazemos isso para os nossos filhos, o texto de Mateus 6 fala isso: quanto mais o nosso pai que está no céu, se nós invocarmos o nome dele, será que ele não vai atender ao nosso clamor? é disso que eu estou falando, que Deus é esse que nós servimos querido, que Pai é esse que nos amou tanto, que lugar é esse que nós temos no Senhor e que muitas vezes nós deixamos a circunstância nos abater, deixa eu dizer uma coisa para você, se você falou, se arrependa, esse ano não é perdido em nome de Jesus, não interessa qual é a circunstância, talvez sua renda caiu, seja qual circunstância, qual contexto for, a palavra do Senhor diz que coração se crê e com a boca se confessa para a salvação, se você crê que esse ano é perdido, ele será, mas se você acredita que Deus ele pode operar até mesmo por esse tempo, que é difícil sim, devo reconhecer, mas esse Deus ele pode operar por meio desse tempo, pelo menos para fazer você crescer na sua fé. A palavra do Senhor diz isso Ela está recheada de verdades como essas Tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor Então queridos Se por um acaso você Entristecido pela circunstância Chegou a dizer A proferir A palavra do Senhor fala que é, O mal não entra na nossa vida Por meio daquilo que nós comemos Ou o, o mal se manifesta Quando nós falamos então, se por acaso você, pela circunstância, foi movido por uma chateação e liberar uma palavra como essa sobre a tua própria vida, esse ano está perdido para mim, se arrependa, porque o Senhor está vindo a seu favor. A palavra dEle disse, Ele quer fazer novas coisas na sua vida, Ele quer mudar a sua estação, Ele quer operar a seu favor. Amém? O texto de Hebreus, capítulo 10, eu não vou ler, eu quero citar, do 19 ao 23, ele fala sobre nós entrarmos com intrepidez nos santos dos santos. E ele diz, pelo vivo e novo caminho Cristo Jesus. Sabe, quando você vai diante do Senhor com a sua necessidade, com a sua persistência, você vai diante do Senhor com intrepidez, que intrepidez é essa? Aquela intrepidez de você chegar diante do Senhor e dizer, Senhor eu estou aqui pelo vivo e novo caminho, não é pela força do meu braço. Eu estou aqui porque Cristo Jesus abriu um caminho para que eu pudesse me apresentar ao Senhor e me achegar diante do trono da graça. E a tua palavra diz que a misericórdia se manifestará ao meu favor. Essa é a fé persistente, querido que vem ali diante do Senhor, por esse caminho se chama Cristo, é Ele que nos habilita para entrar nesse lugar, não é obra humana, não é beleza, não é nenhuma outra coisa, é sangue derramado na cruz do Calvário a meu e a seu favor, que nos habilita para apresentarmos diante de Deus, receber misericórdia na nossa necessidade, amém, você crê nisso? Sabe o texto que nós lemos aqui de Lucas 18, no final ele vai falar, quando o Senhor vier, ele a fé na terra, Pode ser, querido, que dentro da sua situação o Senhor quer vir e operar a teu favor, mas Ele não está conseguindo, porque está faltando um posicionamento de fé persistente. Só está esperando você se posicionar. Só está esperando que você se coloque nesse lugar de dizer, Senhor, eu não vou me dobrar mais as circunstâncias eu não vou me dobrar mais a mensagem de morte, eu não vou me dobrar mais a qualquer mensagem que não seja aquela que a tua palavra nos garante, de que o Senhor me fez mais que vencedor em Cristo Jesus, eu não vou me dobrar mais a isso, mas eu vou me posicionar, e eu vou me fortalecer no Senhor, para entrar no novo do Senhor, para com a minha vida, amém? Sabe queridos, nós precisamos entender isso, essa mulher, ela entendeu um princípio de bater, bater, pedir, pedir, buscar, buscar. E o evangelho não estava nem escrito. Mateus capítulo 7, 7, 8, ele vai falar, busque, bata na porta, pede. Ela estava lá buscando, ela estava lá pedindo, ela estava lá importunando aquele homem. E ela recebeu a resposta. Nós precisamos, queridos, nos encher dessa coragem, dessa fé corajosa que nos leva a persistir até que a resposta venha. Amém? Você está entendendo isso? Eu devo reconhecer, queridos, que naquele momento em que nós recebemos aquela mensagem, certamente o nosso coração ficou abatido diante daquela situação. Era um contexto que nós, humanamente, não tínhamos como responder. Não havia recurso em nós para mudar aquele contexto nas nossas vidas. Nosso coração fica abatido. E nós precisamos entender que isso vai acontecer. Mas o que nós não podemos deixar é que mesmo que o nosso coração fique abatido diante de uma circunstância, diante de um problema, isso não pode dominar o nosso coração. Há momentos que a convicção, querido, não está tão latente em nós a respeito de que Deus vai fazer alguma coisa. No entanto, quando persistimos em oração, sabe, a convicção vai se manifestar, ela vai aparecer, ela vai vir, mas é no lugar da persistência, é no lugar da busca, é no lugar do clamor, tem circunstâncias que parece que existe de fato uma tempestade e nós estamos ali naquele momento de tempestade, parece que nada vai mudar, mas quando nós insistimos, quando nós buscamos, quando nós clamamos, quando nós nos posicionamos no Senhor, dizer, Senhor, eu creio que o Senhor vai vir, eu creio que o Senhor vai fazer, eu creio que o Senhor vai mudar essa estação, pode ter certeza, Ele vai vir. Sabe por que eu creio nisso, querido? Eu olho para Pedro e eu vejo ele como esse homem, persistente. Aquele episódio do barco que... Ele fala, Senhor, se é Tu, manda-me ir ter contigo. Ele sai, cheio de esperança, de alegria, estou indo me encontrar com o Senhor, estou diante do Senhor. Mas de repente ele começa a olhar o vento, as ondas, as circunstâncias se levantando e aquilo toma conta do coração dele. Em vez dele se render e se entregar e perder a vida dele, o que ele faz? Ele clama mais uma vez ao Senhor. Então o Senhor vem em socorro, pega as mãos dele e ele volta andando com o Senhor sobre as águas, até o barco. Eu olho para esse texto e eu consigo crer que, que Pedro teve que crer duas vezes. Crer a primeira para ir e crer na segunda para voltar. Há momentos nas nossas vidas que a gente até dá largada de fé, queridos. Há momentos nas nossas vidas que a gente até chega diante de Deus para aclamar. Mas parece que a situação muda, o vento muda, as ondas aumentam e nós começamos a ser abatidos por pressões de todos os níveis. Ou nós clamamos com maior força para que o Senhor nos salve ou as ondas, elas nos dominarão. E o Senhor nos chamou para nos posicionar, porque o que deve nos dominar é a palavra de Deus, é o poder de Deus, é a graça de Deus a nosso favor. Amém? Você está comigo? Amém? Você pode dar um glória a Deus a Jesus aí? Eu estou muito animado, nós vamos orar aqui. Porque, não, é porque pregar... não, há... não há razão de pregar uma mensagem dessa se a gente não for orar. Amém? Então, vai se animando aí. A persistência em orar é exercitar a fé até que a convicção se manifeste. Como eu disse, há momentos que a convicção ela não está ali tão latente. Mas nós, nesse lugar de persistência de fé, de clamor, de oração diante do Senhor, nós vamos de, ver Deus agindo. Porque nós vamos nos alinhando com a vontade de Deus. E ao nos alinharmos com a vontade de Deus, Ele vem e manifesta o seu favor. Outra coisa, queridos, que eu aprendo com essa mulher, a respeito de necessidade, a respeito de tempo de oração, de persistência, outra coisa que eu aprendo com ela, é para quem eu estou levando as minhas necessidades. Nós não estamos levando as nossas necessidades para qualquer pessoa. Nós estamos levando as nossas necessidades para o Deus Altíssimo. Aquele que tudo pode. Então nós precisamos nos encher com essa fé ousada, com essa fé persistente e crer que se nós estamos invocando o nome do Deus vivo e colocando Ele no devido lugar nas nossas vidas, o novo dEle vai se manifestar a nosso favor. Olha só o texto diz, Lucas capítulo 18, quero ver, ler o versículo 3, depois quero ler o versículo 7 e 8, acompanha comigo, diz assim, Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. Então Jesus está fazendo um paralelo, essa mulher foi buscar um recurso, em alguém que não tinha tanto poder assim, alguém que não tinha tanta capacidade assim, porém, tinha o poder da caneta na situação dela, era um juiz. Aí Jesus faz o seguinte paralelo no verso 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do homem, porventura achará fé na terra então o Senhor está mostrando, olha essa mulher foi buscar num homem e ela foi atendida e se nós buscarmos no Senhor será que ele não fará justiça? isso precisa estar claro no nosso coração queridos isso, isso, essa noção tem que ser latente no nosso relacionamento com Deus nós não estamos buscando um Deus falível, nós não estamos invocando o um nome de um Deus pequeno, nós não estamos invocando o um nome de um Deus que não pode todas as coisas. Nós estamos invocando o um nome... De um Deus que é poderoso, nome sobre todo nome, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, o poderoso de Israel, aquele que vive, aquele que reina, aquele que governa, aquele que pode fazer infinitamente mais. É esse Deus que nós estamos buscando. E nós precisamos entender que isso deve estar muito claro no nosso coração. Sabe quando eu me coloquei para buscar a Deus a respeito da nossa necessidade? E talvez você está vivendo algumas circunstâncias na sua vida. Você que nos assiste também nessa noite. Talvez você está vivendo também uma circunstância terrível. Eu quero dizer a você que você buscando a Deus, você está buscando a pessoa certa. A respeito disso, querido, você pode estar vivendo uma circunstância e você até vai tomar um conselho com alguém. Uma situação que você não sabe nem como resolver e você vai buscar o um conselho em alguém. Isso é muito importante. É muito importante. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A resposta certa vem só do Senhor. É importante tomar conselho? Claro que é. Porque à medida que eu vou recebendo conselho, isso vai se tornando subsídios ou vai melhorando até a minha oração diante do Senhor. Porque só Ele tem a resposta certa. Só Ele tem a resposta certa. E talvez, nesses conselhos que nós iremos receber, serão testemunhos para fortalecer a nossa fé. Para que nós então entremos num lugar de fé, para ver a intervenção de Deus a nosso favor também. Amém? A resposta certa vem só do Senhor. E para isso, Hebreus capítulo 4, verso 16, ele fala sobre, Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia em tempo oportuno eu entendo que o tempo oportuno é hoje, é agora é essa noite queridos não é amanhã o senhor não está falando de um dia de, uma, de um mês o senhor está falando de um momento do agora do agora ele quer fazer agora, Ele quer intervir agora, e no nosso posicionamento, esse é o tempo oportuno para que Deus manifeste a vontade dEle. Achará Deus, é, achará o Senhor fé na terra quando Ele voltar? O Senhor quer voltar numa necessidade na sua vida, e quer tratar, quer restaurar algo na sua vida. Ele vai encontrar fé se Ele vir e encontra você? É isso que nós precisamos entender. A palavra do Senhor diz em Filipenses capítulo 4, 6 sobre... Aquilo que impede a fé de avançar, chama-se ansiedade. Ele diz que nós não devemos andar ansiosos com coisa alguma, mas nos achegarmos a Deus e apresentar a Deus o motivo daquilo que tem causado ansiedade. Por quê? Porque nós estamos colocando a nossa esperança em Deus. Amém? Você está entendendo, queridos? Aonde está seu coração? Nesse exato momento, o seu coração... Está na circunstância, no problema ou na mensagem Ou seu coração está no Deus que pode mudar essa estação Isso é fundamental, isso é muito importante A palavra do Senhor diz, o apóstolo Tiago capítulo 4, versículo 8 Diz assim, aproximemos de Deus e Ele se aproximará de nós Há um outro texto nas escrituras que diz, perto está o Senhor Querido, o Senhor está contigo todos os dias. E deixa eu dizer uma coisa. Ele está dentro de você. E às vezes nós não paramos para entrar em contato com essa realidade. Ele habita, Ele escolheu habitar em você. Ele não está só do lado Ele não está na frente Apesar que a Bíblia diz que Ele estaria à frente Ele, ele nos acompanharia ele, guard, ele guardaria nossa retaguarda Ele iria à frente Ele nos guiaria a toda a verdade ele, ele estaria conosco quando passarmos pelo vale da sombra da morte Mas sobretudo Ele habita em nós E às vezes nós não nos damos conta disso Que Deus escolheu habitar em nós Por isso Ele está tão perto tão perto, tão perto que nós somos morada dele se nós entendemos isso se nós não perdemos essa noção, essa clareza ah queridos, não haverá impossíveis para aqueles que creem no seu Deus não haverá impossível independente da circunstância e do contexto Deus pode fazer nova todas as coisas, amém? sabe, nós não podemos deixar que o chacoalhar da vida nos pare a fé que recebemos da parte de Deus é agir por meio da palavra. Sabe aquele ponto que a gente fala, o que a palavra diz a respeito disso? O que a palavra definiu a respeito disso? Qual é o posicionamento que eu tenho que ter mediante a palavra de Deus? Como eu devo me posicionar, como eu devo me colocar em relação a essa situação? Nós precisamos fazer essas perguntas. Sabe, uma fé persistente uma fé teimosa é aquela fé que sabe exatamente aonde você quer ver Deus agir você identifica uma necessidade você começa a orar até que aquela situação mude você não dá trégua, você se posiciona ali e você continua persistindo até que a resposta venha sabendo, sobretudo que você está invocando o nome de um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais eu quero trazer isso Agora deixa eu dizer uma coisa para você. No livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, há uma coisa muito importante. E eu creio que isso é fundamental nessa mensagem. A nossa fé, ela só opera quando ela está colocada no lugar correto. E eu quero mostrar isso para você. Apocalipse 21, 5 diz assim. Aquele que está sentado no trono disse. Eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Olha só, quando Jesus não é o centro das nossas vidas, tudo é um fardo, tudo é um peso, tudo é um desgaste, até coisas boas, queridos. Mas quando Jesus é o centro, e ele está entronizado tudo se torna uma recompensa e nós precisamos entender isso Quantos de vocês já devem ter ouvido de alguma, alguma pessoa que, por exemplo, queria uma promoção, queria crescer profissionalmente, e aquela pessoa pede oração na célula, ou, ou você orou por aquela pessoa e de repente ela recebe aquela promoção, de repente é, é, essa pessoa começa a galgar níveis profissionais mais altos e ela, ela começa a experimentar né, um avanço profissional, mas daqui a pouco essa pessoa não está mais caminhando com o Senhor. Porque a agenda dela agora está cheia, a correria dela está cheia, né? a vida profissional tomou conta e isso se torna um peso. Sabe por quê? Porque Jesus já não está mais lá. Jesus até esteve no início do clamor. Então aquilo que era para ser uma recompensa, passou a ser agora um peso. Está tão pesado que ela não consegue ter mais tempo, nem com os irmãos, nem na casa de Deus, nem a vida dela com Deus está crescendo, eu, eu vi muitas pessoas assim, e aí essas pessoas pedem seus filhos, pedem suas esposas, perdem a família, porque aquele que deveria estar entronizado, não tem problema de se prosperar, não tem problema, pro, problema de você crescer profissionalmente, a questão toda é quando Jesus sai do centro, e para isso é tudo nas nossas vidas, quando Jesus não está no centro, tudo é um peso. Mas quando Jesus está no centro, tudo é uma recompensa. E isso é muito importante nós entendermos. Agora, pastor, como eu resolvo isso? Como eu resolvo isso? Então, nós estamos falando de uma fé persistente. E eu acredito que o primeiro lugar para que a nossa fé possa se tornar uma fé persistente é reconhecer quem é a pessoa que pode nos levar a esse lugar. É a gente adotar um caminho, é o seguir um caminho e usar a palavra de Deus para refazer o caminho, se for o caso também. E aí a palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz assim, Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Eu acredito que quando a nossa fé ela não está posicionada no Senhor, esse cansaço vai vir, esse desgaste vai vir. Mas quando a nossa fé está posicionada no Senhor, e quando Ele é o centro, Ele vai remover todo fardo, Ele vai remover todo desgaste, Ele vai remover todo cansaço, e Ele vai colocar um louvor nos nossos lábios, e Ele vai colocar algo novo nos nossos corações e nós nos posicionaremos. E o mover dEle vai se estabelecer nas nossas vidas. Amém? Você crê nisso, queridos? Você crê nessa palavra? Você está pronto para orar? você está pronto para buscar a Deus? eu quero pedir para a equipe do louvor por favor subir aqui eu quero que você fique em pé nessa hora nós vamos orar e depois eu quero ainda fazer um apelo mas eu quero orar nesse momento com você eu quero que você é, apenas receba essa oração eu quero orar por você eu quero clamar para que você seja visitado pelo Senhor para que a sua fé nessa noite em nome de Jesus, seja fortalecida seja fortalecida na força, no poder de Deus a palavra do Senhor diz que aqueles que esperam no Senhor as suas forças são renovadas eu confesso a você querido que quando nós vivemos aquela circunstância nós camos, nos sentimos enfraquecidos, abatidos, entristecidos. Mas à medida que nós persistimos naqueles dias, nós somos sendo fortalecidos no Senhor. E uma nova expectativa foi sendo gerada no nosso interior. Para crer que Deus estava nos ouvindo e iria fazer justiça ao nosso clamor. Feche os seus olhos, eu quero orar com você nessa hora. Você também que está na sua casa, eu quero orar por você. Pai, eu quero apresentar cada vida diante do Senhor. Cada família, cada casa, cada lar. Aqueles que estão nesse templo, aqueles que estão em seus lares, em suas casas. Pai, eu não sei o contexto, as circunstâncias que eles estão vivendo. Mas o Senhor nos chama hoje para andarmos em fé. O Senhor nos chama hoje para andarmos numa fé persistente. Crermos que aquele que nós estamos invocando é poderoso para fazer. Muito mais além do que pedirmos... Muito mais além do que pensamos... Por isso Senhor eu oro para que nessa noite... Na autoridade em no nome de Jesus... Todo fardo caia por terra... Eu oro para que no nome de Jesus... Toda carga, todo peso, todo desgaste... Seja trocado hoje Senhor... Que a paz do Senhor que excede o entendimento... Caia sobre as nossas vidas... Sobre aqueles que estão aqui... Sobre aqueles que estão nos assistindo nessa noite Senhor... Eu oro para que em nome de Jesus... O agir, a operação do seu milagre A intervenção do Senhor Venha em socorro de cada um deles Pai eu oro em nome do Senhor Jesus